Em 2008, tivemos aprovado no Brasil a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. O documento ele traz uma reflexão de marcos históricos e normativos da escolarização de pessoas com deficiência no Brasil, fundamentada em políticas nacionais e internacionais. Apresenta também um diagnóstico com dados percentuais da situação da educação especial no período em que foi publicado. No geral, reitera a respeito da população-alvo das políticas de educação especial e sobre o atendimento educacional especializado.